Ai, não acredito. Tudo isso de conta de telefone tem alguma coisa errada. Ai, vou ter que ligar para a empresa de telefonia. Oi, bom dia. É, eu tô com um problema na minha conta de telefone. Então, veio uma cobrança em dobro de várias ligações. E só olhando de relance, eu tô vendo aqui que o valor total da cobrança duplicada chega a uns 50 reais. Ah, certo. Ok. É Ana? Isso, Ana Cristina Vaz, perfeito. Muito obrigada. Oi, Anderson. Que coincidência. Eu tava pensando agora mesmo em te ligar. Eu acabei de falar com a atendente da Telonca. Acredita que nesse mês eles me cobraram algumas ligações duas vezes? É mesmo, Ana? E eles resolveram o problema ou estão tentando enrolar para não te ressarcir pelo erro? Eles me deram um crédito no valor dessa cobrança a mais. É 50 reais na conta do mês que vem. Ah, menos mal. Já tava achando que ia ter que processar a Telonca para você. E esses 50 reais dão para quantos minutos de ligação? Hum. Dá para saber fazendo alguns cálculos. Qual é o valor do minuto da ligação? Hum, deixa eu ver. Estou procurando aqui. Ah, é, um minuto custa 50 centavos. Hum, ótimo. A gente vai usar uma função para calcular quantos minutos você pode falar com o seu crédito. Veja bem, a gente está tratando de uma relação entre dois conjuntos. O conjunto formado pelas quantidades de minutos e o conjunto dos valores da conta de telefone correspondentes a cada uma dessas quantidades de minutos. Essa relação é uma função porque, para cada valor de conta, é possível falar durante uma quantidade específica de minutos. Podemos dizer mais ainda. Como variações iguais de quantidades de minutos correspondem a variações iguais nos valores da conta, essa relação é uma função afim. Em outras palavras, a razão entre a variação da conta e a variação dos minutos é um valor constante. Esse valor é o que chamamos de coeficiente angular da função, representado aqui pela letra A. O gráfico de uma função afim é uma reta no plano cartesiano. Quando o coeficiente angular é positivo ou um valor maior que zero, a função é crescente. Mas quando esse coeficiente é negativo, a função é decrescente. Esse A é o custo por minuto, né? Então, no nosso caso, só pode ser positivo. Eu nunca vi uma conta de telefone decrescente. É verdade, Ana. Vamos começar a construir a nossa função. Y é igual a A vezes X mais B. Esta é a regra que define a função. Agora, vamos ver quantos minutos você poderia falar com o crédito recebido. Você tem direito a um crédito de 50 reais. Então, esse será o nosso valor de Y. Já sabemos também o valor de A, 50 centavos por minuto. Precisamos descobrir o valor de X, que é a quantidade de minutos que você poderá falar. Então, Y representa o valor do crédito e X a quantidade de minutos falados. Mas e a letra B? A letra B representa o valor da assinatura fixa. Esse valor da assinatura fixa de telefonia é o que chamamos de coeficiente linear da reta, aqui representado pela letra B. No gráfico a gente encontra B no ponto onde a reta cruza o eixo Y. Ah, mas eu não acho justo ter que tirar esse valor da assinatura dos 50 reais de crédito que eu tenho. Eu já paguei a conta e só vou receber o crédito no mês que vem. O mínimo que eles deviam fazer é abonar isso, não acha? Bem, nada te impede de contestar essa taxa. Vamos calcular quantos minutos você falaria no caso de não haver cobrança da assinatura fixa. Nesse caso, sem assinatura fixa, o valor de B seria zero. Então a função ficaria assim. O valor do crédito é de 50 reais. O valor de cada minuto de ligação é de 50 centavos vezes X. O que a gente quer saber é o valor de X, ou seja, quantos minutos a gente consegue falar com um crédito de 50 reais no caso de não haver cobrança nenhuma de assinatura fixa. O resultado é 100 minutos. 100 minutos é um bom crédito. Esse é o tempo que eu posso usar caso eu consiga fazer eles abonarem a assinatura fixa. Mas e se eu não conseguir? Tenho que considerar o valor da assinatura, né? Vejamos que está. 30 reais. 30 reais? Então, agora, para a gente calcular a opção com pagamento da assinatura, é só substituir o valor de B por 30. Ah, então tá fácil. A função fica assim. 50 reais de crédito é igual a 50 centavos por minuto de ligação vezes X, mais 30 reais, que é o valor da assinatura fixa. Isolando X, vamos descobrir que o valor será de exatamente 40 minutos. Então, eu poderia falar 40 minutos dentro do valor desse crédito se considerássemos o preço da assinatura. Menos da metade dos 100 minutos que eu teria caso não cobrassem a assinatura? Isso mesmo. Agora vamos ver essas duas funções representadas graficamente. O eixo Y é o valor da conta, e o eixo X representa a quantidade de minutos de telefonia que você usa. Como A é um número que multiplica X, ele é que determina a inclinação da reta. E quanto maior esse número, mais inclinada a reta será. Já o ponto B, que é o valor da assinatura fixa, não é o mesmo nos dois gráficos. No primeiro é zero, no segundo é 30. Esse ponto determina o custo mínimo que você tem. Aqui dá para perceber direitinho que B é o ponto em que a reta cruza o eixo Y. Nos gráficos, vemos claramente que as duas são funções, afins e crescentes. Bom seria se fosse decrescente. Quanto mais a gente falasse, mais barato ficava. Mas bom mesmo seria que as empresas de telefonia se antecipassem e abolissem a tarifa fixa logo de uma vez. Ah, mas saiba que algumas empresas de telefonia já perceberam que isso pode ser vantajoso e estão oferecendo um pacote com assinatura zero. Ah, é? Então me explica isso aí. Quem sabe eu até mudo de operadora. O que aconteceu foi que as empresas de telefonia encomendaram uma pesquisa de mercado para avaliar o impacto da taxa de assinatura fixa na carteira de clientes novos. Essa pesquisa mostrou que, se a taxa de assinatura for zero, a empresa ganha aproximadamente mil clientes a mais. Mas se a taxa subir para R$ 50,00, ela não tem nenhum cliente novo. Podemos considerar que variações iguais de valores e assinaturas correspondem a variações iguais no número de clientes novos dá para perceber que isso caracteriza também uma função afim, que corresponde a uma reta no plano cartesiano. E que quanto mais caro o produto, menos clientes novos para operadora. Mas, quantos clientes uma operadora ganharia se cobrasse uma assinatura fixa de 10 reais? Para descobrir, fazemos as contas. No eixo X do gráfico desta função, representamos a taxa de assinatura, que varia entre 0 e 50 reais. E no eixo Y, representamos um número de clientes novos, que varia entre nenhum cliente disposto a pagar 50 reais e mil clientes que comprariam o serviço se não tivessem que pagar nada de assinatura. Entendi. X representa a taxa de assinatura e Y representa o número de clientes novos. Mas, nesse caso, como posso descobrir o coeficiente angular da reta? Para descobrir o coeficiente angular, fazemos o seguinte. Usamos as coordenadas X e Y de dois pontos quaisquer. Aqui vamos escolher os pontos onde o gráfico corta os eixos X e Y. O ponto onde a função corta o eixo X representa o caso em que a assinatura custa R$ reais e não há nenhum cliente disposto a pagar. O ponto onde a função corta o eixo Y representa o caso em que não há assinatura e mil clientes são dispostos a aderir ao plano. Então agora é só dividir a diferença das coordenadas y pela diferença das coordenadas x e temos a, o coeficiente angular. Ah, entendi! Então agora só falta o coeficiente linear da reta, que é representado por b, e é igual ao valor inicial da função. O valor de b, que é o número de novos clientes para assinatura zero, isto é, o valor da função para x igual a zero, seria 1000. Esse é o ponto onde a reta cruza o eixo Y, certo? É isso aí. Tá esperta, hein, moça? Agora vamos calcular. Se a operadora cobrar R$ a assinatura fixa, quantos clientes essa empresa terá? Nesse caso, a gente quer saber qual o valor de Y, que é o número de clientes novos, quando X vale 10, certo? Menos 20 vezes 10 dá menos 200. 1.000 menos 200 dá 800. Então, a operadora de telefonia teria 800 clientes novos se cobrasse R$ reais de assinatura fixa. E sabe o que isso prova? Que o consumidor tem mais poder com a livre concorrência. Por isso, acho que você deve pesquisar outros operadoras. E se não for para mudar, pelo menos pressionar a sua operadora exigindo benefícios que façam valer a pena continuar assinando os serviços deles. Tem toda a razão, Anderson. Eu vou fazer isso agora. Vou pesquisar os preços e os benefícios das outras operadoras e vou ligar na telonca. Se não me derem vantagens, eu vou procurar outra. Obrigada, Anderson. Adorei sua ajuda. De nada, Ana. Qualquer coisa é só chamar. Depois eu quero saber como é que foi, tá? Tchau.